O grau e a importância crescentes da visão de mundo antissemita no Médio Oriente nas últimas décadas, contudo, deve também, no meu entender, ser visto como a disseminação de uma ideologia pretensamente anti-hegemônica em face dos efeitos negativos e disruptivos de forças históricas aparentemente misteriosas. Por outras palavras, estou a sugerir que a disseminação do antissemitismo e, consequentemente, de formas de islamismo antissemitas, tais como a Irmandade Muçulmana Egípcia e sua extensão palestina, o Hamas, devem ser entendidas como a disseminação de uma ideologia anticapitalista fetichista que afirma o decifrar o um mundo aprendido como ameaçador. Essa ideologia pode ser despoletada e exacerbada por Israel e pelas suas políticas, mas a sua ressonância está enraizada no declínio relativo do mundo árabe perante um cenário de transformações estruturais massivas associadas à transição do Fordismo para o capitalismo globalizado neoliberal. O resultado é um movimento populista anti-hegemônico que é profundamente reacionário e perigoso, nomeadamente para qualquer esperança de uma política progressista no mundo árabe-muçulmano. Todavia, em vez de analisar esta forma de resistência reacionária de um modo que permita facilitar o apoio a formas de resistência mais progressistas, uma parte significativa da esquerda ocidental tem ignorado ou racionalizado a mesma como uma reação infeliz, ainda que compreensível às políticas israelitas em Gaza e na Cisjordânia. Diria que esta posição política crítica está relacionada com uma identificação fetichista dos Estados Unidos com o capital global. As implicações desta associação são imensas. Uma primeira é que outras potências, como a União Europeia, não são tratadas criticamente como competidores ou copotências hegemônicas emergentes na ordem dinâmica capitalista global cujas posições emergentes ajudam a moldar os contornos do poder global dos nossos dias. Ao invés, o papel da União Europeia, por exemplo, é ignorado, ou a Europa é tratada implicitamente como o reduto da paz, compreensão e justiça social. Essa forma de falso reconhecimento está relacionada com a tendência para apreender o abstrato, o domínio do capital, como concreto, hegemonia americana. Diria que esta tendência é a expressão de um sentimento de impotência profundo e fundamental, tanto conceitual como politicamente. Procurarei elaborar esta ideia ao refletir sobre as mobilizações de massa em muitas partes do mundo contra a guerra americana no Iraque. À primeira vista, as recentes mobilizações parecem ser uma repetição do grande movimento anti-guerra dos anos 60. No entanto, diria que existem diferenças fundamentais entre ambas. A consideração dessas diferenças pode lançar luz sobre o impasse atual da esquerda. Os movimentos anti-guerra dos anos 60 foram encabeçados por muitas pessoas para quem a oposição à guerra lançada pelos Estados Unidos contra o Vietnã estava intrinsecamente relacionada com uma luta mais vasta pela mudança política e social progressista. Provavelmente, esse era também o caso dos movimentos de oposição às políticas americanas relativamente ao regime cubano, ao governo socialista do Chile, aos sandinistas na Nicarágua e ao ANC na África do Sul, ou CNA. Em todos esses casos, os Estados Unidos eram encarados como uma força conservadora que se opunha a essa mudança pretendida. A oposição americana aos movimentos de libertação nacional, era criticada de um modo particularmente impetuoso precisamente porque esses movimentos eram encarados positivamente. É verdade que existiam diferenças importantes entre aqueles que consideravam os movimentos de libertação nacional como forças promotoras de uma mudança progressista. Uma diferença importante era entre aqueles que encaravam esses movimentos positivamente porque os viam como a linha de frente da expansão do campo socialista, portanto, enquanto parte integrante da Guerra Fria, e aqueles para quem esses movimentos eram importantes porque eram considerados movimentos de libertação autóctones que enfraqueciam a bipolaridade da Guerra Fria e cuja relação positiva com a União Soviética era contingente, o resultado da hostilidade americana. Não obstante, Apesar das suas diferenças, ambas as posições tinham em comum uma avaliação positiva desses movimentos de libertação nacional no contexto global. Independentemente de como julguemos essas avaliações positivas hoje em dia, portanto aquilo que caracterizava os movimentos anti-guerra da última geração era o fato de a oposição política externa americana ser, para muitos, a expressão de uma luta mais geral por uma mudança progressista. À primeira vista, as recentes mobilizações de massa contra a guerra parecem ser idênticas, mas um olhar mais atento revela que, politicamente, elas são bastante diferentes. A sua oposição aos Estados Unidos não é em nome de uma alternativa mais progressista. Pelo contrário, o regime do Partido Baat no Iraque, um regime cujo caráter opressivo e brutal supera largamente, por exemplo, dos regimes militares do Chile e da Argentina nos anos 70 e 80, não podia ser considerado de forma alguma progressista, ou potencialmente progressista. É verdade que apenas um número reduzido de grupos sectários, como o Answer, que infelizmente conseguiu exercer alguma influência sobre o movimento anti-guerra mais vasto, afirmou positivamente o regime de Saddam Hussein. Não obstante, esse regime não foi e não tem sido objeto de uma análise crítica política sustentada por parte da esquerda. Em vez disso, o seu caráter negativo foi largamente escamoteado na formulação das posições anti-guerra. Isso significa, contudo, que as crescentes mobilizações anti-guerra já não possuíam o mesmo tipo de significado político que o movimento contra a guerra havia revelado no passado, uma vez que essas recentes mobilizações não eram a expressão de qualquer movimento com vista a uma mudança progressista. Com efeito, o discurso sobre a mudança foi cedido completamente à direita.